pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live no Chico. Hoje, excepcionalmente, vamos fazer às 18 horas. Né? Porque foi um horário que deu para o Tato, para mim, pessoal. Mas quinta-feira que vem a gente tem outra a continuação. Voltamos ao horário normal, às 19 horas, tá? Tato, boa noite. Olá, amigão. Boa noite. Tudo bem, vai? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Correndo, uma corrida boa e tudo bem. Faz parte, né? Que, que bom. Tá, tá, tudo, bem. Que, tudo bem, vai. Quero agradecer de antemão a você, amigão. E por termos aí antecipado um pouco o horário normal, é para poder atender a 200 amigos. E, e, e, e na verdade não é bem que eu saberia que você aceitaria mudar a data, o horário. Mas mais do jeito como você recebe a notícia e devolve para mim. Eu, eu quero agradecer de coração. Tranquilizar é. o coração, sabe? vai Ô, Tá, que isso? Temos que eu vou fazer. Ô Tato, você tem hora bônus. Sobrando. Ah, obrigado, amigão. Você <risos> também tem, viu? E se eu tiver, eu quero continuar acumulando mais. Mas obrigado aí, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Eu queria muito poder estar aqui hoje. Até é nosso irmão. Vamos começar então, para a gente poder encerrar nessa uma hora, para quinta-feira que vem a gente, né? Beleza, obrigado, beleza, irmão. Bom, pessoal, hoje o tema, então, a gente deixou, assim, o é estudo da doutrina, mas a gente vai falar, então, sobre a morte, né? O que, que nós, espíritos, o que, que, em geral, a morte, o desencarne, né? Causa tanto essa, essa, né, essa comoção, essa... Então, o vamos... Tato vai explicar pra gente aí, ó. Eu vou só ler um texto aqui, Tato, curto, ó. Claro. De acordo com os pressupostos do Espiritismo, a morte é um momento em meio a um caminho infinito. A morte é uma transformação e não um ponto final. Não é o fim. E eu já entro te perguntando, então, tá? Há um tabu em relação à morte na nossa sociedade. Por quê, tá? Vai, é um assunto que nos machuca, né? A gente sente dor quando morre alguém e temos medo de morrer. Então, o próprio Richard Simonetti, muito amigo da, da casa, do Sr. João Previdelo, ele comentou uma vez, assim, que as pessoas evitam tocar nesse assunto de medo, que falando da morte, você atrai a morte, você... É, antecipa o seu momento de morte. Então, muitas vezes, é pelo medo, pela vontade até de não tocar no assunto. Por isso que parece esse tabu, essa coisa tão grave, tão perigosa. Mas nós precisamos entender, vai que essas criações que vêm das leis de Deus, como a nossa atmosfera, a órbita, ou as quatro grandes forças, gravidade, eletromagnética, nuclear forte, nuclear forte, fraca, são coisas que fogem assim do nosso alcance. Então, devemos compreendê-las e vivenciar uma dessas coisas. Algo que é inevitável, se pode conseguir é, burlar isso. Toda tentativa de perpetuação, e vai até assistir um filme, se você não assistiu, eu te indico, amigão, chama é, Oxigênio. E se passa numa situação ali muito particular, mas numa tentativa de perpetuar a espécie de si mesmo, é, em clone, não, isso não acontece, nós nos separaremos do corpo. Se você quiser clonar um, um milhão de tatos, serão um milhão de seres diferentes de mim, com outras características morais, porque eu sou é, individual e vou passar por isso. Não é uma lei, e a lei, portanto, é boa, é do pai, é uma passagem criativa para entender vai, que estamos aqui com um certo limite de tempo, que temos uma obrigação aqui na Terra para alguma coisa boa e melhor. Para nós mesmos, por isso a morte é a lei divina, criada com sabedoria e amor, e são só transições, e já passamos tantas vezes por ela e vai... Isso que eu quero sempre chamar a atenção das pessoas que estão assistindo, vocês já morreram tantas vezes, morreram e renasceram e remorreram, encarnaram, desencarnaram, e por isso tem tantos talentos, tantas é, facilidades, tantos medos, tantas dificuldades, é por esse processo contínuo da vida que se intercala, encarnado e desencarnado. Oh, Tato, eu, eu acho que isso é uma percepção de um planeta de provas e expiações. Aí acaba a questão da morte. Na hora que a gente atingir a condição de, de um planeta regenerado, isso não existe mais? Excelente pergunta, eu, vou, amigão. Aí tu já, né, tranquilo? Claro. Amor. Perfeito. Um fato importante dessa questão do Ivan que ele levantou. Continuaremos reencarnando e desencarnando ainda num planeta regenerador. Porque haverá um momento em que o planeta... É, terra, o regenerador, ou vai ficar insuficiente para nós aprendermos. Chegamos a níveis já muito altos. Aí passamos por um grupo dos que não precisam mais reencarnar. Então o processo de reencarnação ele vai ficando cada vez mais leve. A sua pergunta até acho que era baseada na nossa compreensão da morte, no regenerador, sim, melhorará, se verá mais como um fato natural. Não, eu não diria até que seja feliz, né, mas... Como um nascimento de alguém, um parto. A chegada vai ter a partida. Nós vamos entender isso com uma naturalidade. Mas vai chegar um ponto, e isso o Emmanuel comenta, Jesus comenta, é tão bonito, que nós não mais reencarnaremos, vai Olha que bonito. Olha que legal essa resposta de Jesus. Tem um momento que ele fala assim. Ele é tentado encurralar o mestre, os saduceus, né, uma casta de intelectuais que acreditavam que existia Deus, mas não continuação da vida. Então a morte seria uma vez só. E aí ele se uhum. perguntou assim a Jesus, baseado naquela lei do concubinato, que uma mulher que se se casasse com um homem e ele morresse sem deixar herdeiros, ela deveria se casar com o seu irmão eh, sucessivamente mais novo. E que se morresse sem deixar herdeiros, ela casaria, caso tivesse, lógico, com um terceiro mais novo, até alguém dar herdeiros, o que era induzido, impulsionado a ideia da, do aumento da povoação, né? povoar, que eram muito menos pessoas. Daí, perguntaram para ele que uma mulher havia se casado com sete irmãos e os sete haviam morrido sem deixar herdeiros. Lá no céu, portanto, que eles acreditavam que não existia, por isso que queria que Jesus explicasse essa situação, com qual dos sete irmãos essa mulher iria ficar na vida eterna e iria morar? Olha agora que é o importante, pessoal, a resposta do nosso mestre. Ele fala assim, ó, os filhos deste mundo algumas traduções que tá... os filhos desta era os filhos deste tempo perceba como é um período um estágio um momento nosso então ó, os filhos deste mundo casam-se e dão sem -se casamento maravilha mas os filhos que já são dignos da vida eterna veja ó, não mais se casam nem dão sem -se casamento porquanto não podem mais morrer Como assim não podem mais morrer. O que ele quer dizer? Se eu não posso mais fazer isso, é porque eu fiz isso mais de uma vez. E não podem mais morrer, é por quê? Porque lá daí não tem mais os processos de casamento como vocês têm aqui. Então lá ninguém vai ficar preso a ninguém. Mas ela vai voltar e nós casamos e descasamos com muitas pessoas ao longo da, da nossa vida. Você, nessa encarnação, é casado com a Cris. Mas pode que você tenha sido irmão dela, uma outra coisa, casado com outra pessoa. Então nós estamos passando por esse processo de morte e renascimento para o nosso aprendizado e vai sim diminuindo o pânico, o pavor. Mas, amigão, é tão importante a sua pergunta que pode ser aí um alívio para o coração de quem nos assiste. Pessoal, treinem desde já. Aí Aceitar e entender que isso vai acontecer a qualquer momento e que você vai ficar, fazer de tudo para ficar mais tempo aqui na Terra, mas quando acontecer, submissão à vontade de Deus, do nosso Pai, não é o que fazer. O Tato, eu acho tão importante agora aquele momento, que aquela pergunta que eu te fiz se é a gente colocar na live? A questão de queimar no livro há dois mil anos, é, ele, ele seria o bisavô dele. Então, essa questão de você ter falado, hoje eu e a Cris somos marido e mulher, que a gente pode ter sido irmão, essa questão é até um certo limite da nossa evolução. A partir Isso mesmo. Questão, essa, essa questão de família, de claro, vai existir a família espiritual, a família universal. Porém, irmãos, pais, esposo, marido. Não, seremos todos irmãos né? Claro, Isso. gratos, gratos a, esses, a esses espíritos que nos auxiliaram na nossa caminhada Foram nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, né? nossos filhos Porém, seremos Sem todos irmãos de uma grande família universal né? Então poderemos voltar, como Emmanuel, Emmanuel nos diz no, no livro Há dois mil anos Que ele foi que, o bisavô dele né? aí, aí, voltamos Voltamos, tá ah, querido, desculpa, internet, puxa vida. Estava tá explicando o pessoal, chove, aí é o satélite. Exato. É, é, é, faz, parte, faz parte. Mas continua, continue o seu pensamento aí, estava falando sobre o avô, é, desavô então, lá. É, é, a gente tem que entender que a questão da, é, é, é muito importante, claro, você conviver, né? Com, você vai ser muito grato à, à sua mãe, a seu pai, no plano espiritual. Chegará um tempo que seremos irmãos de uma grande família universal, né? Então essa. Podemos voltar dentro da família, como Emmanuel foi o bisavô dele mesmo, né? Exato, foi sim. E você nota isso como uma beleza, porque você é herdeiro do seu próprio comportamento lá na frente. Então, se eu bagunçar com o planeta Terra, poluí-lo, maravilha, lá na frente você vai ter que imaginar um jeito de consertar com as outras pessoas. Isso é muito bonito, nós estamos ligados ao planeta. O nosso perispírito é feito de substâncias do planeta. Planeta. Então. Ficamos, assim, conectados com a nossa mãe terra desse, desse modo. É muito bonito. Hum, agora um detalhe, hein, pessoal. Só para... É bobagem ficar tentando saber quem foi. Mas será que eu fui... É, é... Não, isso é só para... Nossa... Claro, e você Aí, nem mencionou isso, nada disso. Isso, né, tá. Porque na questão que você falou, a gente pode ver hoje ser filho, pode ser pai, a gente pode ser marido, mulher, irmãos, né. Então, varia que isso é importante para o nosso desenvolvimento, né, como ainda espírito sem evolução porém de já evoluídos se evoluídos, vamos nos considerar todos irmãos né tá sem e, dúvida tá, sem dúvida grato, eu, eu serei muito grato ao tato que na outra vida a gente pode ser irmão e pelo que ele me ensina claro vai ser um espírito que muito grato, né e vice e vice versa vai querido até deixa eu e uma coisa você com tanto carinho diz sim eu lhe ensino e possivelmente, pessoal, o Evair também me ensina muita coisa, porque o ensinamento não é só a teoria de, uma, de um assunto. O ensinamento é o comportamento de carinho. Hoje eu repito o exemplo, se alguém está entrando agora. Nós começamos mais cedo, porque eu tive uma palestra marcada no mesmo tempo. E foi com todo carinho, falei, que gostoso que é receber assim, quando você apresentou um problema e o irmão te ajuda desse jeito. Vou fazer assim com as outras pessoas, mais carinhoso ainda também. Você me ensinou. Então, há uma letra do Charlie Brown Jr., que eu acho bonito, com uma frase que ele fala assim: ó, o humano ali de trás pode ensinar você. E pode mesmo. Então, essa troca de, de irmandade é, que é muito boa. Mas, vai, querido, uma coisa que é importante é, enfatizar e nós sabemos: nós nunca perderemos nossa individualidade com a morte, tá bom? O invaír continuará sendo o invaír. E por isso que ele comenta: ah, mas eu fui casar. E sim, mas muitas vezes nós vamos fazendo por isso. E ao reencarnar, momentaneamente deixamos de lembrar, passa para o esquecimento do passado. Porque provavelmente, aqui eu ouvi a Cris comentar, que honra ouvir vocês. Poxa, que gostoso ouvir isso. Mas e se eu tivesse, por exemplo, um entreveiro com a Cris de uma outra existência? Será que ela estaria aqui, desperdiçando talvez essa conversa amorosa e com boas intenções, como eu e eu estamos tendo? Talvez não. Isso seria ruim, porque já seria um obstáculo. Mas... Porque às vezes acontece assim, você perder a hora do vestibular, você fica triste, só que depois você já passou, e ali alguns anos você superou aquela mágoa, aquela dor, e você conversa e conta abertamente, sem nenhuma alteração emocional. Mas teve certos momentos que você estava tocar no assunto, que ele era dolorido. Assim que é mais ou menos a ideia do esquecimento. É não mexer com coisas que agora seria duro de lidar. Eu ficaria muito balada atrapalha o meu curso, a minha escola aqui na Terra. Mas um dia lembraremos. Jesus, por exemplo, lembra de tudo aconteceu com a vida dele. Tem acesso a isso, né? Então nunca perderemos essa... Bom, Tato, eu até dei um exemplo de uma palestra. Eu ma... é, queria que você confirmasse também. A maioria dos resgates acontece dentro da família da gente. Sim, porque... sim. Não... Que resgate, como você faria um resgate com uma pessoa lá no Japão você aqui em Bauru? Não teria como. Você teria que estar próximo a esse espírito, né? E aí é aí eu citei, verdade. Eu citei o, o caso, não, não que eu tive problema, mas eu citei na palestra assim. É, a minha mãe, por exemplo, eu amei tanto a minha mãe, a gente se amou tanto, né? E eu perdi ela em 2018. Então, eu, eu, eu pus como exemplo, pessoal. Pessoal, imagina que se fosse um resgate, se fosse, né? E, e eu estaria em resgate com ela. A gente se amou tanto que nada, nada seria capaz de abalar esse amor. Que quando eu chegasse no plano espiritual, a primeira pessoa que, se possível, me, fosse me dado essa oportunidade, seria revê-la, né? Então, é, é esse que é o, o, o esse contato de família, esse amor que se cria para, geralmente, né, tato, na maioria das, das ocasiões, se fazer esses resgates sutilmente, Exato. né? Muito Lindo, bem. Eva Maravilhoso você comentar isso aí em relação até a sua mãe e essa, esse assunto verdadeiro. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala até sobre a família, eles comentam que a família, é como o vou falou, é uma família espiritual. Ela é bem maior do que os membros que estão na casa ali encarnados. E como nós vamos reencarnar, e sabemos disso, programamos, treinamos, fazemos cursos para ser bem sucedido aqui na Terra, não com a profissão da Terra, mais cursos de um bom comportamento como marido, um bom comportamento como filho, tudo bem? Você faz isso? Muitas pessoas e espíritos que lhe são afins podem reencarnar com você. Você combina então quem vai ser seu pai, quem... é tudo muito organizado, sem nenhum problema. E por que Deus proibiria? Mas algumas coisas não são impostas. Então, eles dizem assim no Evangelho: que a grande maioria dos espíritos que reencarnam como membros ali muito próximos da mesma família são geralmente espíritos simpáticos, para ser mais gostosa a nossa viagem. Mas pode que algumas pessoas encarnem para uma, uma, um acerto de contas. Mas esquecem que tem essa dívida, mas por algum modo se batem muito de frente, se bicam muito nas opiniões, mas tem um amor de irmãos, ou pai e filho, pai e filha, mãe e filha, mãe, que ajuda a gente a ser bem sucedido. É como se Deus falasse, eu vou colocar ali para vocês, não sei se resolver aquele problema, ó. mas tá tudo mastigadinho. É só fazer aqui, é só e além da informação de que a mãe, o irmão, as pessoas da família devem sair dali o mais zerado possível de briga, nunca levar para trás uma mágoa de um alguém da família, porque puxa, foi colocado ali pelo menos um conceito que eu nunca errarei de falar: fazer as pazes ou fazer mais amizade ainda, aumentar o amor. Mas todo mundo tem na família aquele que é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, e que é importante também amá-lo, estar tá junto e ajudar, como, como nós sabemos que deve ser feito, mas é difícil, viu, pessoal? Não é fácil, não. Mas, vai na minha família tem, é muito gente boa, cara. Meu pai, meu irmão, minha mãe, nossa, muito é, isso, fácil lidar com eles. Essa questão que você falou, é, é, não, pelo amor de Deus, a minha mãe sempre se demos muito bem. Eu só citei assim, nessa questão de assim, que nem você falou, essa questão de você já vir como filho... Dependendo, depende do que a gente combinou no plano espiritual, já ajuda muito a perfeição Nossa. de Deus. Olha, vocês têm um, um, um resticinho aqui para resolver, mas vocês vão vir como mãe e filho. Claro, a gente esquece. E o amor de uma mãe pelo filho é, é meu, é uma coisa assim, fora do comum, né? É fora do comum. E, e aí, quer dizer, esse amor você acaba nem lembrando de outras vidas que se teve algum. Né? E, e esses espíritos que você não consegue é, é, reajustar. O tal é aquela questão. Voltarão, né? Tá. Isso. Voltarão. É verdade. Voltarão. E vai. Você comentou um detalhe que é como é gostoso fazer esse tipo de diálogo, bate-papo com alguém que sabe da doutrina. Vai lá, só que legal. Quando nós reencarnamos, muitas vezes a gente acha que é só ou amizade ou entreveiro que teve ali. Mas, por exemplo, vamos imaginar que a minha mãe Neide, ela se irrita com um comportamento que eu tenha natural, para ele ficar acordado até tarde lendo. E isso incomoda ela. Mas enfim, eu não tenho nenhum entreveiro com ela, até supondo porque não tenho mesmo. Mas Deus fala assim, mas eu vou colocar na como filho dela alguém que fique acordado até tarde só para ela entender e amo se aquele choque de um mar água quente água, é, água salgada, Ixi, aquela. Então nós somos colocados muitas vezes em pessoas que são amigas da gente mas que tem as suas diferenças e que vai viver harmonicamente e lutar por isso. Mas se perceber que há uma mágoa profunda, alguma coisa, tenta fazer as fases, tolerar do modo que dá. Isso é muito importante, cara. A morte tá, nos diz muito isso. É um período marcado. Chica, querido. Uma pergunta para você aqui. Ó. Como, como é, é, é, é, lidar com o luto? Tá? Se existe tá. essa questão do luto, como que a gente lida com isso? Pessoal, ter o luto é muito bom É saudável, pode ter Agora até se você perguntar o que Define pra mim o que é luto pra vocês Luto é usar roupa preta, por exemplo É uma das características Ah não, luto é um momento emocional Que acontece após a morte Ah, beleza O luto é saudável Até como um, um saborear da, da despedida A ideia, por exemplo Eu vejo da Páscoa, é lindíssima Porque por exemplo você pegava um cordeirinho na segunda-feira, passava ali com a família, e na noite de sexta-feira, ou entardecer, você sacrificava o patriarca, aquele cordeirinho na frente da família, para todos experimentarem a morte, a dor da despedida. Que era o símbolo que então não precisaria que o filho mais velho fosse levado àquela situação. Então, o luto, eu acredito que é um experimentar, assim, da, de reflexão, que a vida ela é perecível mesmo, a vida na matéria, que, puxa, eu tive momentos com ele, mas eu podia ter aproveitado melhor. Essa situação de entendimento. Mas não pode ser uma coisa que te faça ficar entregue a derrota, assim, a condição de ter perdido para Deus uma briga, e ele ter castigado-lhe. Não, aí você distorceu completamente a ideia do luto, a ideia do, do momento, do, da compreensão. Eu sofri, por exemplo, quando desencarnou meu cachorro, o Gandalf, branco. Fiquei muito triste, ele viveu comigo o tempo máximo, 15 anos. E eu fiquei sozinho aqui com ele depois que eu me divorciei, ficando aqui em casa por muitos anos, eu e ele. E ele desencarnou. Eu senti o que é ali, aquela dor, aquela saudadezinha. Mas foi superável, foi compreensível. E eu não tenho nenhum problema em falar dele aqui. Então, pessoal, o luto é um momento íntimo da pessoa que ficou na Terra, no caso, por alguém que amava e desencarnou. Compreenda e imagine como você pode fazer para ajudá-la. Bons pensamentos, prece... No dia do enterro, por exemplo, vai, vai ser o dia que você vai largar a roupa lá na lavanderia, né? Mas quando você quiser conversar com seu irmão, seu pai, no dia do aniversário dele, não precisa ir lá. Isso é um equívoco muito grande. Atraia ele ao lugar, ele é lembrado, ele é sentido, e ali não é bom para ele. O ambiente do cemitério, por exemplo, muitos falavam, o Richard falava, é um ambiente de espíritos muito vampirescos, que ficam ali tentando sugar o fluido vital dos corpos, então não é um ambiente agradável para se conversar. E, então faça isso na sua casa, com o bolo que ele gostava de comer. E ele tendo direito, autorização, vem acompanhado de um, de um mentor dele. Vai dar comunicação? Não, não nem deveria ser permitido ou tentado. Mas vê ali com a gente, fica junto. Então tudo isso é muito bom saber se comportar. O luto mal realizado, mal trabalhado, estrambelha muito a opinião de quem está de lá. Prejudica demais o sentimento. Sempre, pessoal, que vocês quiserem ajudar alguém que desencarnou da família, não chora tanto, não chora mais. Muitos trouxeram através do Chico pedidos assim, mamãe, para de chorar, estou sofrendo muito aqui. Então o luto é um, um período que tem que ser bem passado e depois abandonado. Não sei voltar. quanto tempo tem um luto certo, né? Até porque a saudade é dos dois mundos. E os espíritos não podem fazer. A, a morte não, não, não, não tem como voltar, né? a gente tem que compreender ela como uma passagem, como um até breve, porque quanto mais a gente sofre aqui, mais o nosso espírito vai sofrer, o espírito de quem a gente está sofrendo sofre lá, porque não tem o que fazer, né? A saudade Exato. é dos dois lados, então atenua essa situação, nesse né? tempo, lembra com boas lembranças, né? Com, com saudade, mas uma saudade boa, né, Tato? Saí, você disse algo muito importante, a saudade né, dói dos dois lados. Essa, essa frase é muito bonita. E, mas olha só, Ivaí, vamos imaginar que nós somos um grupo de 20 pessoas e um dos 20 vai para um outro país. Todos os 19 sentem saudade daquele, mas assim, sentindo saudade de um. Mas ele vai sentir saudade dos 19. 19 para né? ele é mais, é mais exigido ainda. Porque a gente uhum. saiu do grupo. Por isso, pessoal, vamos fazer igual aqueles homens que mandam um, um, um foguete para o espaço. Toda aquela equipe trabalhando nos computadores para ajudar. A hora que ele atingiu o momento, da, da, acoplou com a estação espacial, pousou na lua, aquela festa nossa aqui, todo mundo trabalhando para ele, por ele. É o espírito indo, então, para o mundo espiritual, e a gente, com bom senso, com razão, com lógica e sabedoria, né, meu? Deus fala, meu, obrigado, filho, que ajuda em tanto que você está dando o teu meu filho teu irmão. Que equilíbrio agora moral que você está emocional. É valiosíssima. É, essa... Temos que ter a certeza do reencontro, Tato, né? A gente tem que... E sabe, sabe que existe, a gente sabe, a gente é espírito. Vamos nos reencontrar, né? Então... Vamos. E esse reencontro vai, é tão importante porque é, tem o um lado positivo de, poxa, que legal, então vou ver minha mãe, meus irmãos, vai. E o lado negativo pelos erros que cometemos, é... Ele vai continuar vivo, você vai continuar vivo, então terão que se ajeitar. E pessoal, o objetivo maior nosso é tentar não reencarnar mais, se livrar dessa prisão que nos escraviza, judia da gente que tem doença, que tem pandemia. Ele não gosta, né, Tata? Ele não vê a hora de não pra... dessa roupa. É né? a, a reencarnação é um processo muito mais complexo, complicado do que a desencarnação. Portanto, vamos só agradecer mais uma vez ao nosso Mestre Jesus. Só o fato dele ter se preparado para encarnar conosco é uma atitude de amor tão grande, mas tão elevada, que a gente fala, nossa, um, um espírito daqueles nível preparou para reencarnar. Já é muito é complexo, amor. mas ele veio. É amor. é amor demais. É uma coisa descomunalmente Com... grande, cara. Portanto, aquela melhora que antecede a morte... O que, que você não fala desse período? Desse... Sempre fala, ah, vou embora pra casa, você quer aí O pessoal morre. Exato, amigão. Olha só, aconteceu com o Paulo Gustavo essa melhora da morte. Eu até, numa palestra que veio imediatamente após o desencarne dele, eu comentei desse assunto. É muito valioso o que o Ivair comentou, pessoal, porque vocês já devem ter percebido várias vezes acontecer isso e várias vezes não acontecer. Mas como acontece com uma boa frequência e parece antagônico alguém melhorar para morrer. O que significa isso? Olha, uma das explicações, pessoal, que ajuda nesse ponto é fazer com que aquele espírito que já está desencarnando, que está num processo irreversível, não há como voltar mais. É como você tirou um, um ralo de uma pia, não há como a água não entrar para lá. É um processo irreversível. Não seja dificultado, complicado pelas preces, pelos pedidos pelas vibrações dos que estão encarnados é como um processo cirúrgico mesmo, onde especialistas médicos, espirituais estão desconectando fios, vamos imaginar assim interruptores, cabos que ligou o nosso espírito com o perispírito ao corpo físico Esse, essa desconexão é como se eles desconectam uma parte ela vai lá e conecta de novo Aí eles desmem desmembram ali e de repente ela tem um visgo aprendendo que nós encarnados por egoísmos, diz Allan Kardec, e olha só, respeito a todas as mamães que choram a morte de seus filhos aqui com a gente nessa live. Mas é um comportamento de não querer sofrer, diz Allan Kardec. Eu não querer que o meu filho morra é porque eu não quero sofrer, porque o filho do outro em si não me dói tanto. Então, voltando, a melhora da morte é para espantar a família, para falar... Olha, ele melhorou, graças a Deus, Deus ouviu nossas preces. Vamos descansar, vamos para casa. Descansou rapidamente, vem o desencarne. Pode notar, pessoal, que o Papa João Paulo II, quanto ele demorou para desencarnar, ele ficou tão dificultoso. O amor dos católicos, o pedido dos católicos para aquele santo Papa, é, atrapalhou. Por isso também que o Chico Xavier falava que queria morrer um dia que o Brasil estivesse muito feliz, para não pensar nele para deixar ele em paz. Olha só Ivaí, vai. Uma coisa que a pandemia nossa tá trazendo para gente. A pandemia ela tá atrapalhando ou foi atingiu direto em alguns é, eventos que fazíamos e que era importante para nós, como velório, enterro, como batizado, como casamento. Só que ela tá atrapalhando direto essa parte. Por quê? Porque a gente não tá nem mais podendo ir em velório, não tá ou ficou durante um tempo. Para quê? Até para ajudar os desencarnados, pessoal. Deixa que eles vai embora com mais facilidade. E quanto, então, o Richard, no livro dele, Quem Tem Medo da Morte, fala que uma pessoa estava desencarnando e ele acompanhou, porque ela foi no hospital de Bauru, ele foi acompanhado sozinho. Não tinha ninguém para levar ele para o cemitério, porque ele era um, um indigente. Um... O Richard falou que, que espírito feliz, que saudável que foi esse desencarne porque não tinha ninguém para perturbar, para ficar ali. Em cima. Então, melhora da morte, no nosso ponto de vista, primeiro, é fazer com que o desencarne do Espírito seja facilitado e a família não fique ali orando em cima, pedindo. É claro que ninguém vai pedir para ele morrer. Então, tá bom, morre. Não, senhor, não. eu gostaria que ele ficasse vivo, porque, nossa, eu é acho a vontade que... vontade do pai, né? Exatamente, você concluiu a frase. Mas faz a vontade <risos> sua, meu pai. Não né, Tato? Na, na, no, na vontade do pai. A gente tem que ter... É, equilíbrio emocional, saber que todo mundo vai chegar à sua hora, não, ninguém escapa, ninguém, não tem como, né? E é verdade, só, vai. Eu acho que o Espiritismo nos dá essa, essa, essa base aí, né, da gente compreender, né? E, pessoal, ter certeza do reencontro, porque quanto mais a gente ficar, né, Tato, tá, é, é, naquilo sofrendo, a gente sofre, o Espírito sofre, sofre a família, porque, né, é, acaba virando ali uma bola, meio que uma bola de neve, né? É verdade, e vai ir, só, só um detalhe que, só que você falou, veja que Jesus no seu evangelho, ele sempre reforçou, é, pensamento muito contrário a essa ideia de não morrer, não pode fazer, ele estava anunciando que iria desencarnar, iriam fazer com ele o que fizeram com João Batista, ou foram com o filho do homem, e Pedro toma as doi, fala, não, tipo, só se for por cima do meu cadáver, eu... nesse sentido, ele fala, afastai-vos de mim, ó vós, ó Satanás, no sentido de adversário, opositor à vontade do meu pai, é necessário que eu vá. Ou seja, ele, ele não admitia esse pensamento. Oh, pô, pô, vou morrer. Então ele fala: deixa os mortos enterrar seus mortos, para com essa bobeira. Então ele, ele pedia esse não culto a cadáver, essa postura mais equilibrada, mais coerente é. em ajuda de quem desencarnou. Até porque, se você for analisar, Eduardo, se você não evolui, se você não desencarnar, gente, se a gente não passar é. por isso. Como que a gente vai evoluir? Né? A gente precisa passar essa, essa, essa, essa, essa reencarnação, ir para o plano espiritual, ver o que a gente fez de bem, o que a gente não fez. Na próxima, melhorar para a gente chegar no, na questão que o Tato falou. Não precisar reencarnar mais. Né? Exato. Então, vai demorar parte, um pouco, viu, velho? Faz parte do processo. Ah, é Inclusive, eu... Eu... Esse, esse, esse de não reencarnar mais é o que nós entendemos como ressurreição. Os espíritos acreditam em ressurreição? Acreditam, se a explicação for essa, de ressurgir, é voltar de vez agora ao mundo espiritual para o Pai, de onde fomos criados. A, a poesia de Castro Alves, só no início, ele fala assim, ó, é, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, voltar. Então vivemos muitas vidas, para um dia voltar para essa luz da onde saímos. É o ressurgir, que é a ressurreição. Não é em si é, voltar com o corpo físico, porque aí a matéria se explicaria pela sustentação da matéria, e nem tem corpo para todo mundo. Então essa ideia da ressurreição para nós é a volta. Jesus ressuscitou então? Sim, porque já não encarna mais. Outros também já ressuscitaram ao voltar para casa. Mas é é, é, o espírito, ele, quanto mais ele evolui, mais responsabilidade também ele tem. Sem ele dúvida. Pode não sem mais dúvida. Um corpo, né? Mas aí ele vai. É, é, Sim! Estar responsabilidade, né? Jesus, mesmo, é, é, é governador de cinco planetas. Jesus é, é, é um espírito né, de uma responsabilidade enorme. E de que Deus tem um muito grande. De, é muito grande. Exato. E a responsabilidade que Jesus tem. né? Então, é nódico. Cuidar de tudo isso. Esses espíritos, é, que, que... mentores, tudo, né? São espíritos que estão aí no plano espiritual também nos auxiliando, né? Tá? É, você disse muita coisa importante. Conforme vamos evoluindo moralmente, vamos trabalhando muito mais, inclusive, recebendo os encargos maiores de Deus. É, somos, seremos servos de Jesus no sentido de ter funções maiores. É, nos, seremos co-criadores em plano maior já. Hoje somos co-criadores em plano menor, que é um, aquela co-criação ali muito simplória. Mas isso acontecerá. Quanto mais responsabilidade, mais conhecimento, portanto, mais responsabilidade. O próprio Cristo Ivaí fala isso pra gente. Ele fala assim: ó, o servo que não sabe da vontade de seu dono e comete a atitude é digno de algumas chibatadas, ele fala, no sentido da mente deles, né? Mas o servo que sabe da vontade de seu dono, do seu senhor, e mesmo assim não faz, esse é digno de muitas chibatadas. Essas chibatadas, assim, sofrimento, coisa ruim depois, arrependimento, né? E vai deixar um detalhe que eu quero comentar, que é importante, na nossa live é muito bacana. Quando Jesus diz, pessoal, a cada um segundo as suas obras, significa também que no momento de desencarne, na morte, que é o nosso assunto, ninguém será privilegiado, a não ser pelas obras, pelo que fez, pelo que sente, pelo que vibrou, produziu. Eu tenho uma frase que eu achei bonita ali num livro assim: se você quiser saber o que uma pessoa é no presente, você tem que saber o que a pessoa é no passado, o que ela foi no passado. Eu conheço uma pessoa agora, como é que eu posso analisar ela? Pelas ações, por tudo que ela representou. E aqui representa perfeitamente a frase de Jesus num texto de Humberto de Campos, irmão X, na Sagradas Mãos do Chico Xavier. Ele estava descrevendo, pessoal, o desencarne do Papa Pio XI, uma das maiores autoridades eclesiásticas que já tivemos no planeta. E o Papa estava agonizando pela morte. E aquelas pessoas orando, como o Ivair comentou aqui ao lado, para não ficar, para não morrer, e seguro o texto sagrado, e faz o quê? E a descrição que Humberto traz é muito bonita. Em algumas frases ela diz assim, ó, apesar das autoridades eclesiásticas, de maior poder sobre a Terra, orarem ao lado do leito do Papa, por exemplo, os candelabros que seguravam as velas sagradas, os candelabros de ouro, as mobílias mais lindas, das madeiras mais nobres. Ele fala assim: o Papa agonizava como qualquer homem mortal. Aí tem uma frase paulada, pessoal, segura. A morte não lhe reconhecia autoridade. Não reconhece autoridade, senhor Papa. Mas o meu anel, não, mas esse anel nem dá pra trazer pra cá, pro sinal. Porque eles tiram o anel papal ali no momento, ele escreve assim. Agora as tuas obras, aquele casal que o senhor ensinou e ajudou, aquele menino que foi acolhido pela igreja um tempo, opa, na sua casa, opa, aí tá contando muito. Tanto que o benigno Benome, que era o quem desencarnava, é, o protagonista da palestra do Richard, do livro dele ali, era um pedreiro, e foi muito bem no parado, muito bem recebido. E eu espero, como o Ivor comentou da mamãe dele, vir buscá-lo, que a minha mãe venha, que meu pai, meus amigos... E não tenham medo, pessoal, por favor. Eles não viraram alma penada e lhe odeiam e querem lhe matar. Nossa, somos nós mesmos. Vai, aí, se por acaso, se por acaso você desencarnar na minha frente e eu desencarnar, e você puder vir me buscar, amigão, vambora. Será uma honra amigão, dá a mão para mim, vambora, vamos junto. Ô Tato, Chico fala, né? Eu, eu não lembro ali, mas ele fala que muitos do, do, desses homens aqui na terra que foram, espíritos que aqui na terra foram homens é, importantes, políticos e, e muitos religiosos assim e tal, estão em um estado de calamidade no plano espiritual, É, né? não souberam, vai. Não souberam aproveitar a sua reencarnação. Isso, né? cara, agora você falou uma coisa legal, porque daria a ideia então, ah, então, só porque teve poder, dinheiro, tá condenado? Não, não souberam, e vai dizer muito bem, não souberam aproveitar a oportunidade. Oi, vai lidar com dinheiro, com poder, com beleza, é mais perigoso do que lidar com feiura, falta de dinheiro e pouca inteligência. Por quê? Porque se nós começamos intelectualmente a ganhar muitas condições e temos poder para fazer as arbitrariedades, vamos fazer, é perigoso. Por isso que é melhor pedir uma limitaçãozinha ali. Eu perguntei para o Richard, Ivaí, por que, que o Chico Xavier... Sofria tanto, tinha tantos problemas. Se ele era mais elevado e, portanto, menos karmas, pelo menos provas e para passar. Ele falou que o próprio Chico, sabendo da limitação espiritual dele, pede essa dificuldade, pede uma certa feiura, para que, por exemplo, não seja atraído sexualmente e sobre incomode. É, é, agora a gente não quer o contrário, a gente quer ter beleza, quer ter. É. Nós você passar mão. O gênio ali da lâmpada e saiu o Al é, e o Aladim. Vê os três desejos que as pessoas têm, você vê. É. Ô, Tato, a gente tem que. Eu sei que o tempo tá, é curto, cara. A gente na outra aqui Vamos não vai começar a falar. gente tem que falar um pouco também. É, a morte, já que a gente tá falando da morte, a questão do suicídio, gente. Não é a mesma Sim. coisa, né, Tato? Não é e já, já foge e... totalmente, né, dos desejos Deus ali, porque Pode, é, já é, entra no livre-arbítrio e aí já é uma questão de cada um, e aí re, assume a sua responsabilidade, né, Tá? Aí já é um claro. processo mais complicado, né? Vai, brevemente, mas esse assunto é muito importante mesmo. Olha só, pessoal, quando nós temos um corpo para reencarnar, esse corpo tem bem próximo já o tempo que ele é capaz de durar. No livro Missionários da Luz, no Mundo Maior, eu me lembro que tem, mas no caso dos missionários. Tem um momento lá eles eles explicam sobre os espíritos completistas. Que são espíritos ali que vêm para é, aproveitar o máximo bem da sua encarnação. Mas aí eles comentam assim no momento de um quase reencarnador. Olha, esse corpo vai durar mais ou menos 80 anos e te digo, não me volte aqui antes disso, hein? Eles brincam assim. Mas em média 80, mas pode ser 81? Pode, pode ser 79? Pode também. Mas você não pode encurtar aos 40 anos, aos 25 anos. Porque essa atitude, com certeza, é uma tentativa de uma fuga de um problema. Da dor, que não quer embora, que você acha que não vai mais. Mas não resolve o problema. Isso que é o duro. Cria um problema grave. Você se precipita a mais sofrimento. Uma frase que o Richard falava. É, e, e Porque eu cito tanto o Richard aqui. Porque o assunto da morte eu aprendi muito com o livro dele, com ele. Mas o espiritismo... Né, ele fala que é, é pular da frigideira para o fogo. É claro que está dolorido, quente, ali em exemplo. Mas você vai cair em uma situação mais grave e pior. Então, pessoal, suicídio... Nunca cogitem mesmo, assim... Ai, ah, isso seria, que isso seria... Não! Tire isso da nem cabeça. Pensamento, observe... Nem pensamento. Nem pensamento. E observem os amados que estão próximos. Se eles começarem a dar bandeira, comentar... falar, ah, minha vida não tem mais sentido. Eu não... Vamos lutar aí, porque é reversível. É possível. Vai, só um detalhe para quem está em depressão. Acho que essas duas perguntas são muito, muito importantes. Porque muitas pessoas querem fazer um atendimento fraterno comigo, querem conversar pelo WhatsApp, e eu atendo. Mas tudo que você oferece como possibilidade, eu sou muito amplo, falo de psiquiatra, de psicólogo, de uma religião que ele gosta, de um esporte, de uma, um curso, tudo parece que a pessoa começa a querer cortar, cortar, não, não tem jeito de resolver, isso não funciona. Então a pergunta que eu faço para quem está triste ou depressivo é assim, você acha que se eu tivesse a oportunidade de perguntar a Jesus uma pergunta, e fosse essa, mestre, quem está depressivo tem chance de sair da depressão ou tem gente que está depressivo que é impossível sair? Não há um remédio, não há um amigo, um relacionamento que vá mudar. Se Jesus responder para você e você falar, não, tem gente que não tem como sair. O sofrimento dela é impossível de reverter. Contrariando, inclusive, o que o próprio mestre fala. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Então eu acho que ele vai dizer sim, que nós vamos ter pelo menos um caminho. Agora a outra pergunta é, você quer encontrar esse caminho? Quer encontrar esse remédio, esse curso, esse relacionamento? Senão não adianta. Se você cria um paredão e você se confirma a cada dia, eu sou um sofredor, eu sou triste, na, na infância eu era o que mais sofria, não, não, não é. Tira essa ideia da cabeça, você está iludido, amigão. Você está achando que você é uma coisa e está até atraindo a percepção do mundo né? para aquilo. Acaba atraindo, né, Tá. Acaba atraindo. E acho, isso, olha... Né? Nós eu vou aí, eu vou por exemplo, que... Aí, eu sou Bo, isso, eu fraco, sou isso que acaba se tornando, né? Nossa, ó, a mudança ah. de horário da, da nossa... Eu sou forte, eu sou grande, eu vou... É, é, né? Isso, isso. Vou aí. A mudança de horário da nossa palestra, por exemplo, poderia ter dado em seu coração duas saídas, você assim, podia falar droga, agora eu vou ter que fazer essa palestra no horário que eu não quero, que saco, não sei o quê. Ou... Que legal, vai dar para fazer a palestra ainda? Vamos lá, seis horas, estamos juntos. É você que responde. E você pode falar, eu sou muito freio, sortudo mesmo. O Tato teve uma palestra no mesmo dia, mas nós conseguimos mudar o horário e fazer. Ou ir para o lado do lamento. E a sua cabeça vai confirmar. É, é porque você é um sortudo. Ou é porque você é um azarado. Não encarem a vida com, com pesar, pessoal. A vida é bonita, é leve. Já, já acabou, passa isso tudo que está acontecendo com a gente. Daqui a 80 anos, eu acho que está todo mundo que está assistindo, tem 50 aqui, bastante gente, Vai estar no mundo espiritual, a menos que alguém tenha de 5 a 10 anos aqui. Aí vai ficar com 90. É. Nós vamos estar então, todo lá. É. conversando tá todo mundo lá. Ó, lembra cara? Live. É. Seria uma honra, cara, lá poder fazer isso, nossa. Ô Tato, pra... eu sei que hoje está tendo a gente, tá... porque a gente tá um pouco assim, né? Mas vamos falar um pouco para nós, então, de... da cremação. Né? Legal, legal, Eva. Tá é que... O corpo, né? Logo após o desencarne, como é que acontece? Ok, pessoal. Olha só, a cremação é um procedimento do planeta Terra ou dos encarnados para imaginar o que nós vamos fazer com os corpos que vão morrendo. Enterrar num cemitério é uma possibilidade. Enterrar num cemitério vertical é uma outra. Cremar é uma outra. Não, não machuca o espírito, ele não vai sentir dor de queimadura. Várias vezes já foram relatados que espíritos se viram, por exemplo, fora do corpo, mas presos por um cordão, como se flutuassem no pé um papagaio, uma pipa, e eles viam os médicos fazendo massagem, dando injeção de, de adrenalina no coração e choque, e ele não sentia nada. Ou seja, ele, e ele volta a... é uma experiência de quase-morte, uma EQM. Então, ele ainda estava conectado, poder que está vivo aqui com a gente, mas não sentiu nada. Então, a cremação não tem perigo de, ser lá, e, e se... E inclusive, a cremação, eu li, foi sugerido pelo medo deles acordarem na cova e vai. Olha só que loucura. Então, a pessoa estava desacordada, não acordou? Então, queima ela, porque se ela for acordar uma hora, porque muitos caixões, olha que é pânico falar isso. Tava arranhado por dentro assim. E algumas pessoas assim, na exumação tava de bruço. Quer dizer, o cara tava vivo, meu Deus do céu. Mas agora é muito mais seguro Dá o atestado de óbito, não tem perigo. Então, em a cremação em si, foi essa ideia. Mas é uma maneira inteligente até, porque vejam, não vai ter um lugar para ficar cultuando ali aquele corpo, que é desnecessário. E você pode guardar em memória aquilo na sua casa, numa urna, jogar num lugar. Eu quero jogar a minha cinza, inclusive, lá na Praia das Pitangueiras do Guarujá, que é onde foi jogado meu umbigo, cara. Você lembra ah, aquele negócio que, que você é. jogava um umbigo? Uma simpatia. Eu o meu enterrar, e do meu eu irmão. O meu é enterrado. O meu pegou enterrado em algum lugar. O enterrado em algum lugar. É. E aí a gente então passa por essa cremação, porque é um processo até higiênico para os que ficam no planeta. Você lembra do João Gordo, aquele cara da MTV, que era o Ratos do Porão? Ele uhum. uma vez comentou numa matéria, eu não sei onde que ele viu, mas eu lembro que ele falou na MTV, que deu uma reportagem, que ele ficou sabendo, ficou horrorizado, de que a água daquele lugar estava ficando adocicada, estava com um gosto específico para adocicado. E foram pesquisar, pesquisar... E era o chorume, cara... Dos corpos que estavam ali... Num lugar indo para aí... Caindo no leito do rio... E, ou no leito ali da... Da manancial e tirava... Então é até para gente fazer isso... Ele é, não ter perigo de contaminação de doença... É, é para coisas mais saudáveis. É ah, né, É E tá. é, a questão, então, das 72 horas? Não. não, não ah, consegue... ótimo, ótimo você ter comentado. O Emano então, cita que se aguarde um pouco. Lá, a pessoa da Cruz Vermelha parece que perde até 5 dias. O Emmanuel cita 72 horas como uma. Mas você fica o tempo que você quiser num crematório. Você pode até estipular que você quer que fique 5, 10 dias. Tem que pagar uma diária lá. Mas você tem que fazer um. E essas 72 horas, no consulador o Emmanuel indica. Até com uma prevenção, assim, de estava desencarnado mesmo, é, deu para todo mundo respeitar ali, aí faz aquilo. Eu acho que é uma boa ideia. velho. o futuro, talvez tenha que ser assim. Sim, é, é o que vai é estar tá, tá caminhando a humanidade, né, tá Tato? É verdade. Até, também, a pandemia já está acabando com os velórios, tá, e aí bom, vai se É climar, verdade, mais, cara. Né? É, mais. é verdade. Estamos é, caminhando para o final, né, tá. Tato? Quanto tempo tá, que... nós temos ainda, vai? Deixa eu apertar aqui, atrapalha, será? Eu queria ler um texto para você Leia, querido, leia. É aquele texto que eu fiz, que eu acho que cabe que nem uma. Ah, mesma. é maravilhoso, é maravilhoso, pessoal. Eu vou ler esse texto, porque aí se não der tempo a gente dá uma comentadinha nele. Bom, não, vamos nele. Pessoal, presta atenção, foi o Ivaí que escreveu, não é ninguém é de... psiquiatra, não. Vai lá, queridão. Bom, o texto, eu coloquei o nome de texto, Amor Além da Vida, porque foi quando a gente exibiu esse filme lá no, no, no, no Cinema no Chico. Que aí eu fiz o texto. Então vamos lá, pessoal. Se por ventura eu retornar ao plano espiritual antes de você, vou pedir que não culpe Deus por eu ir e você ficar. Vou pedir que não visite onde a roupa que eu usei nessa encarnação foi colocada. Eu não estarei lá. Ao invés de ir e me levar flores, faça uma doação dos recursos que eu usaria. E as flores eu as recebo por intenção. Não se desespere a ponto de perder a razão e sentir saudades, faça-me uma oração. Agradeça o tempo que estivemos juntos nessa jornada, os momentos felizes que dividimos e esse grande amor que construímos. Não sei para onde eu vou, mas deixarei com você o melhor de mim e levarei comigo o melhor de você. Não tente abreviar o seu tempo aqui. Você sabe que só Deus tem esse direito. A nós, nos cabe respeitar a sua vontade. E eu prometo que vou te esperar. Quando não mais estiver no corpo físico ao seu lado, vou estar em espírito, em pensamento. Te visitarei em sonhos, e no dia que você for ao meu encontro, estarei te esperando, com todas as flores que por intenção você me enviou. Pois eu as recebi e fiz o nosso lindo jardim. que, Cara, vai... que... É, eu ia te perguntar, foi pra Cristo que você escreveu, talvez, pensando nela nesse uhum. sentido, né? Mas é uma mensagem universal, pessoal. Que lindo, é. cara. Que E que verdadeiro, quando você pede, não vai lá, orar, eu não, não estarei lá. Fa... Nossa, orientador e comovente. Preciso, muito... é, é, manda força por intenção, né? Esse dinheiro doa, né? Essa, essa questão. Essa da... parte é demais. O, o que você ia consumir, dá pra alguém. Nossa, vai, bem. isso foi muito legal. Além de bonito ótimo pensamento, uma dica grandiosa. Passa então, você não estava gastando com a alimentação dele? Alimenta outra pessoa. É muito bonito. Parabéns, amigo. Continue escrevendo mais, se é que você já não tem um monte, vai, desse só. Só não mostrou esse pra gente, né? É. Mas, querido, que legal. Que, que, que legal beleza, né, Tato? Como eu tá falando com você, gente, vamos... O Tato hoje tem uma palestra... Não, velho, agora... vamos, vamos ficar até, até dar uma hora. Não tem, não tem um vídeo até dar uma hora aí? Que amor? Ah, pode passar. Dez minutinhos. Dez minutinhos. A gente tem para ter mais uma Está delícia, delícia. Mas tá uma delícia. E vai avisar o tamo pessoal passa que rápido tarde, a gente tem a segunda para a live, né, Tato? Estamos aí... juntos, tamo junto, sim. Tamo, né? e, e hoje a gente só não liga de novo e verifica mais por causa desse compromisso que eu tenho. Mas na próxima é, nós podemos religar tá? e fazer mais uma hora inteira. É, é, perfeitamente, está tranquilo. É, Tato, outra, outra coisa. É, a questão do, do velório, eu tinha é, essa dúvida. O pessoal chega no velório, geralmente as pessoas chegam meio triste. Dá-lhe um pouco, certo horário. Ah, o tá Bebendo, tá fazendo piada. Tá. É, como é que a gente deve se comportar? É, nesse, bacana, né? bacana. Pessoal, olha só, é muito importante. O velório é principalmente uma, uma colaboração com a família. Um, um, uma compaixão. né? Dar um abraço na, na mamãe que se foi ou quem quer que esteja ali lamentando mais profundamente o desencarne de alguém. Então, por amor, respeito a essas pessoas, vá lá, prestar solidariedade, ficar ali ao lado, nem precisa dizer muita coisa, aí não sei o que falar, meus sentimentos, olha o que precisar, estamos juntos, viu? E fique por ali. Mas, realmente, muito cuidado, porque geralmente no velório encontramos pessoas que não vemos há muito tempo, familiares que moram em outra cidade, que vieram para se despedir. E aí surge o assunto naturalmente. Faz o seguinte... Se quiser muito mesmo conversar, sai daquele ambiente, vai numa lanchonete, vai conversar para lá, convida, vamos respeitar aqui. Porque ali é importante que você fique em prece, conversando, então não pode falar nada. Não pode mas falar, por Evaê, Evaí, vê que bonito, né, quanto o amor de Jesus nos ajuda num momento desse, o irmão... Isso, essas coisas, pode falar até da tua religião, mas com amor, com respeito, porque é um, é um ambiente que você imagine que a tua vibração influencia... No desencarnado também. Às vezes ele tá ali perdidão, não sabe o que aconteceu. Ver os amigos falando umas coisas meio ruim dele, umas piadas. Perdido. Ah, então... nada é. Pessoal, não vai, não... aqui que vai é agora né o corpo ali reencarnado, o espírito ali, né? Tá, ali, e, e pessoas falando mal. É, falando né? mal. Ou, ou, ou, ou... Não, não. Então nem vai. É, é, ou... Ou... Nem vai, vai nem vai. vai. Isso é melhor. Você não Você sabe? Antigamente... Algum... Que não seja de carinho ou de respeito por aquele, né? isso. Para aquele amigo, não, ou por aquele familiar, não vá. né? Pode e vai um, lá, um detalhe. Filho, né? é, eu, eu sempre falo, e falo de coração isso, pessoal, para as pessoas na internet, eu vou falar para o meu filho mais abertamente. Fala, Henrique, quando você estiver em lua de mel, ou você está viajando para um curso no exterior, num lugar longe, e se por acaso você receber a informação que o papai desencarnou, não precisa correndo antecipa a passagem e volta e segura aqui o enterro para poder não tem sentido. Então o velório para mim é assim, eu vou lá dar um abraço na família, mas como poderia ir na casa dela. E aqui que é importante, porque a presença nossa, má, vibrando com gracinha, com pensamento, atrapalha ele. E é um momento muito solene para o espírito. Ele tá assustado, ele tá implorando por ajuda, não consegue acreditar no que aconteceu e às vezes nem caiu a ficha. E é prejudicar ele. Então, como o Verben falou, não vá. Agora é claro, quando saiu do velório, foi para casa, aí pode ter vida normal, conversa abertamente. E ao falar dele, ainda com muito cuidado, porque ele está muito ali com vocês, é muito provável. O velório não é só o um momento do... ao lado do corpo, tá pessoal? Em tese seria esse nome. Mas ele conectado conosco fica muito tempo, às vezes. E as brincadeiras de mau gosto ou prejudicam, atrapalham. Ah, nós temos que começar a ser espíritos mais obedientes, mais... É... Trabalhadores no bem, né, e vai ser mais. Como é, é, como é bom, né, Tato? Eu penso, pro espírito, você tá ali no seu velório e tal, né? É, é, e você passar ali perto das pessoas, as pessoas estarem falando bem, falando, ó, ah, é um, foi uma pessoa que, que né fez isso, fez aquilo. Você se, se, se aceita até ajuda ali, né, do, da equipe espiritual, já vai até mais tranquilo. Você, muito mais. Começarem a falar coisas que, sabe, que não faz mais sentido algum, porque a pessoa já desencarou, é. e aí... Né? E aí é meio que segura Talvez essa pessoa Você fala, fala, Podem perceber a gente, fala, é, a, a gente fala de futebol, de moda, de sexo De cultura, de tudo ali Numa hora que não era bacana Antigamente tinham as carpideiras né Era o extremo do, do Desespero, mulher contratada para chorar Outros que se fosse de casaco Branco era ofensivo Mas nós passamos por extremo desrespeito Também de fazer Do comportamento ali como se ah, vamos contar piada ali fora. Não, você está vinculado àquele momento ali. É muito sério, vai. E é, é ruim é que é porque nós mesmo também vamos passar por isso. É uma coisa louca. Ô, Tato, é, agora faltam cinco minutos. Eu queria te agradecer, porque pela sua generosidade, eu sei que você tinha tem outro compromisso. A gente, você, você aceitou antecipar o horário para vocês, para que a gente pudesse não desmarcar, né? Porque no claro, amiga. não é o meu. Então sabe, né, que você sabe que eu queria muito te agradecer por isso, te né, agrade é, é, agradecer pelo, né, pela, pela nossa casa espiritual do Chico, né? os trabalhadores, os diretores, né, os frequentadores, você é muito, muito querido lá. Né, Obrigado, era, querido, eu me sinto muito querido por vocês. Mais uma vez, por você ter atendido nós, né? E participar da live no Chico, é, gratidão, eu só tenho que te agradecer. por pelos ensinamentos, querido. a Cris está te mandando um beijão, ela está aqui do meu lado, ela é minha seriária aqui. Beijão ah. pra ela, beijão, beijão. Oi, Ivaí, nem diga isso, amigão. Vocês são tão carinhosos. Como eu, aqui em Bauru, eu nem cito o nome em si, mas eu, eu comecei a me vincular mais a um centro. Mas eu percebo muito mais vinculado a vocês. E esse vínculo é por causa das pessoas, Ivaí. Principalmente a sua pessoa. Me conecta muito, me convida, aproxima. Então eu sou muito, muito grato a você. E esse assunto pra mim, com um amigo como você é uma das coisas mais gostosas que eu posso fazer não estou tô, não tô usando nem um pouquinho de disciplina para estar aqui, assim, não, eu tenho que ir lá porque agora, então, nossa, que, que alegria e semana que vem estamos de volta, hein, pessoal é, pessoal, semana que vem tem a venham, vendo com a gente tá. esse mês, junho, é, é estudando a doutrina contato, tá, sabe, olha que legal ah, ah queridão, é, vamos é, tá, aprender tá junto Tato, tá, obrigado, amigo uma boa palestra para você tá? fica com Deus obrigado. eu que agradeço, velho. eu que agradeço fica com Deus todos Vida longa esse canal, Chico Xavier. Beijão, Cris. Valeu a todos. Valeu. Tchau, tchau.